Sinceridade ladrão. você foi jogado num campo minado. Abra campo de visão. Sujeito homem, não manda recado. Deus escutou sua oração. Já tá batido pra ser abençoado. A pra que pra ferida, Sara. Me poupa de vida pegado, Sinceridade, ladrão. você foi jogado num campo minado. Abra campo de visão. Sujeito, homem, não manda recado. Deus escutou sua oração. Já tá tarde pra ser abençoado. A sobra que é ferida, Sara. Me poupa de vida pegada. Houston, passa a calma, torre de comando Dessa vez eu tô de nave conhecendo novos ares Não vou voltar pra terra nem que me pague hectares Tô cansado de drogas e bares e mares de dor Meu legado é revolucionário Quase que o mercado rouba tudo que me resta Suas vendas interessam a quem tá na vala Tive que escapar da bala que seguiu minha testa Eu só me pergunto quanto tempo vai durar Parece novela mexicana, mas é realidade Quanto povo compra o que a tolice estabelece numa pressa Pobre sonha Quem escreveu o roteiro não é capaz de mudar Procura um diretório, altera a fonte Vai lá Verás com um filho teu será capaz de voar Não adianta escala, rumo ao topo pra depois se arrepender Levanta sob a polvorada, bomba que conduz você ao céu A santa ajuda quem investe a vida no que espera ser Dispara contra o medo e dispara vejo Vejo júri idolatrando um novo réu Sinceridade ladrão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 tem que tá preparado pra tudo Muita gente vai querer te derrubar no bagulho Mas tudo depende da tua força de vontade Da tua persistência, tá ligado? Nada vai cair do céu Tu não vai pisar em ninguém, vagabundo A partir de agora